Olha só, Saul, olha o que, que é a carne. Saul disse, eu quero o trono, eu quero o trono, eu quero o trono. O espírito se afastou, Saul disse, perdi o espírito, mas eu tenho o um trono. A carne, natureza humana, caída, faz Saul clamar só pelas coisas da terra. Aí você vem Davi, Davi tem trono, mas tem o espírito. Aí Davi abre mão do trono. Quando perde um bebê, abre mão do trono. Quando o filho quer tomar, e quando ele percebe a ausência do Espírito Santo, ele diz, não retire de mim o teu Espírito. Quando Davi começou a reinar, a primeira coisa que ele disse foi, eu quero a arca da aliança. Então Saul quer trono, perde o Espírito. Davi abre mão do trono. Mas não abre mão da presença do Espírito. Ou seja, escolha a carne, materialismo, as coisas de baixo ou as coisas de cima. O Espírito, Moisés, Moisés. Fala o nome aí. Rico, príncipe, no Egito, comia do melhor, vestia do melhor, aprendia com os melhores... O povo de Israel, escravos, comiam restos, apanhavam todo dia, toda hora, cebola e pepino. Olha só, Moisés tinha tudo do melhor. Eles tinham tudo do pior. Mas quando chega no deserto, eles disseram, queremos voltar para o Egito. Moisés diz, eu quero a tua presença. Se tua presença não for comigo, eu não saio daqui. Aí o povo disse, então já que não é para voltar para o Egito, queremos a terra prometida. Moisés diz, eu quero a tua face. Você está percebendo que eles tinham só sofrimento, mas queriam coisas. Moisés só tinha coisa top. Mas quer Deus. Ou seja, Moisés luta contra a natureza humana carnal caída e quer se encher de Deus a cada dia, no êxodo 19, quando a glória de Deus desceu, êxodo 19 e 20, todo o povo se afastou, Moisés o monte está tremendo, Entrou dentro da nuvem onde Deus estava Irmão tremendo, caindo pedra, forno, fumaça, trombeta, trovão Moisés entrou Hebreus 12 diz que Moisés dizia assim dentro da nuvem Tô com medo Mas entrou Se ele gritou tô com medo É porque ele lutou contra seus próprios temores Contra sua própria natureza humana para ficar ali dentro da glória de Deus Geazi, irmão, Geazi anda com Eliseu, quem era Eliseu? Aquele que andou com Elias, e o que, é que ele pediu de Elias? O que, é que Eliseu pediu de Elias? A poção dobrada, era para Geazi falar para Eliseu, no mínimo eu quero a poção quadruplicada. Mas sabe o que, é que Geazi faz? Ele não quer o chão que Eliseu tem, ele não quer seguir o ministério que Eliseu tem, ele quer o ouro e a prata de Naamã. Ou seja, ele preferiu o materialismo. Ele preferiu as coisas de baixo. E o que é que ele se tornou? Leproso. Porque está escrito em Romanos 8. Quem se inclina para as coisas da carne é morte. Mas quem se inclina para as coisas do espírito é vida. Ah, é o resultado, irmão Órfã e Rute, Noemi e... Tá voltando, orfa símbolo de quem vive na carne pastor Bertier, disse eu vou Ruth, símbolo de quem quer o espírito, disse eu também vou, aí orfa que é símbolo de quem anda e vive só que as coisas materiais carnais, de baixo e contrárias a Deus Olhou para nós e me disse: Tu está pobre, não tem mais pipa para eu casar, não tem futuro nenhum. Eu vou voltar para os meus ídolos, vou voltar para os meus deuses. É crente assim, irmão. Tem gente que chega aqui e faz campanha, mas não quer abrir mão da vida de pecado. Não quer abrir mão da facilidade. Não quer abrir mão da porta larga. Aí fica buscando defeito na igreja. O que falta na igreja e vaza que nada faz, nenhuma falta faz Ofa olhou para Noemi E disse, estou vazando Ruth olhou para Noemi e disse Onde tu fores irei Onde pousares pousarei Onde tu fores sepultada Eu serei sepultada Agora, teu povo será meu povo Teu Deus Será o meu Deus O que, que tem pastor? Leia Mateus 1, genealogia de Jesus Quem está lá? Ruth Se você só se importa com as coisas materiais, terrenais, você não vai crescer no Espírito. Olha os apóstolos, Jesus disse assim, o filho do homem será entregue, morrerei, mas no terceiro dia, ressuscitarei. Pedro olhou para Jesus e disse, tem misericórdia de ti, jamais tu irás para a cruz. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Tu não cogitas nas coisas de Deus, apenas nas coisas dos homens. Jesus estava dizendo, tu está carnal demais. Para trás de mim. Ou seja, enquanto não tinha plenitude do Espírito, os apóstolos não aceitavam a mensagem da cruz, porque eles não captavam a promessa da ressurreição mas depois que eles foram cheios do Espírito, leia a primeira pregação de Pedro, Atos 2, ressurreição. Leia a pregação de Pedro em Atos 3, ressurreição. Leia as cartas de Pedro, ressurreição. Ou seja, sem a plenitude do Espírito, como Paulo ensina, coisas da terra. Mas quando recebe a plenitude do Espírito, a ressurreição de Cristo é a mensagem principal. Jesus, quando criança, 12 anos, seus pais disseram, como é que tu preocupa nós assim? Onde é que tu estava? Três dias a gente procurando você, menino. Aí Jesus disse, vocês já deveriam saber que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai. Jesus era profeta, sacerdote, rei. Todos os ministérios que há na igreja estavam em Jesus. Aí disseram assim, nós vamos te consagrar num rei político. Jesus saiu no meio deles, eles nem viram. Pilatos olhou para Jesus e perguntou. Tu é rei? Cadê seus súditos para te salvarem? Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Eu não sou dominado pelo que domina vocês. O meu reino é do céu. Jesus disse: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, comer, beber, vestir, vos serão acrescentadas. Ah, irmãos, hoje Deus tem me dado graça. Eu viajo Brasil, fora do Brasil. Doze livros escritos. Não pago parcela de casa não pago parcela de carro, sustento meus pais, sustento missionários, pela misericórdia, sou pastor em um campo em Goiânia, formo pregadores, casado e bem casado, pela graça e misericórdia de Deus. Mas está ali o meu pai, meus irmãos todos na rua, jogando bola, eu dentro de casa lendo Bíblia. Eu ia para a escola, eu levava a Bíblia e no intervalo eu ia ler Bíblia. Com cinco anos de idade, meus pais me enviaram para a escola dominical. Era o meu aniversário e a instrução que eu recebi foi, busca o batismo no Espírito Santo porque você vai ser pregador. Naquela manhã, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu sempre... Evitei. Algumas vezes, com meu modo nordestino e imaturo, cheguei a maltratar, acho que maltratei algumas garotas, porque a moda era ficar, ficar, ficar, ficar. Eu dizia, Jesus vai voltar e é tudo que vai ficar, miséria. E eu evitava até andar com esse tipo de gente. E hoje eu digo, valeu a pena. Valeu a pena. Muitos dos que me criticavam quando infância, meu pai acabou de voltar da Bahia, iam para a escola comigo, cresceram comigo, mas zombavam de mim quando eu usava terno para ir para a igreja. Me chamavam de pastor alemão. Não é tu, né? Por quê? Porque eu ia de terno para a igreja dizendo, eu sou pastor desde criança, sou pastor, sou pastor. E como? Como? Tênis, calça social, preta, camisa vermelha, paletó branco, gravata verde. Minha mãe não gostava, não. meu pai guarda um terno branco que eu ganhei até hoje, botão dourado. Foi o melhor que eu tive na vida. Eu queria ir para a escola de terno, uma vez meu pai embateu porque eu queria ir de terno para a escola, meu Deus do céu. Na escola eu era chamado de o um pastozinho. Deus me deu graça. As instruções que eu recebi. Eu vim abrindo mão das coisas dessa terra. E o Espírito me manda dizer a jovens aqui. É difícil, mas vale a pena. No reino de Deus é assim. Tudo que vem fácil, acaba fácil. Mas o que vem com dificuldade no tempo de Deus vai permanecer para sempre. Renuncia. Renuncia. Diga não por amor a Cristo, porque você não imagina o que Deus tem para a sua vida. Morei só, muito tempo só, e orando e lendo Bíblia, todo dia, de meia noite a quatro horas da manhã. Quando meu pai estava afastado, cheio do cão. Eu queria orar e ler é a Bíblia na sala Que era uma lâmpada grande para iluminar a casa toda Imagine, a lâmpada é grande para iluminar a casa toda Então a lâmpada é grande e a casa é pequena Então a lâmpada iluminava a casa Eu queria ler Bíblia na sala Meu pai dizia, apaga E eu, apaga a luz eu, Ele não sabia que era eu Quando ele abriu a porta era eu Apaga, ele apagava, eu, aí, eu esperava de ele dormir, quando eu via roncando, eu ligava a luz e ia ler a Bíblia de novo. Aí ele vinha cá e apagava, aí, ele dormia, eu ligava a luz de novo e ia ler Bíblia. Aí a terceira vez ele veio e quebrou a lâmpada, né? E para onde eu fui? Fui ler Bíblia no banheiro, do lado de fora. Coloquei uma tábua em cima do vaso e fui ler Bíblia no banheiro, sem teto. Que para chegar no banheiro, passava pela lama e quem me chamava de pastor alemão, doutor Pasta e Pato Rouco, ou está morto, ou está preso, ou está na miséria, e quando encontra gente me pede dinheiro emprestado. E o pastor alemão está aqui. Sou pastor. Sou escritor, sou teólogo, sou pregador. E dos bons. A lei do Espírito é vida. Eu vou repetir. A lei do Espírito é vida. A lei da morte está na carne. Mas a lei da vida está no Espírito. Fique em pé comigo por favor.